Fala aí galera, mais uma vez o Green na sua tela. Eu estou vendo uma notícia circular falando do tempo, que o tempo anda para trás, é, acesso a universos paralelos. Isso é um assunto muito, muito complexo. Isso envolve supersimetria, teoria das cordas, modelo padrão. É um assunto bem complexo. O, o que também eu não posso é, afirmar nada, porque existem várias correntes de estudos que, que chegam num limite. É porque o nosso conhecimento sempre chega num limite, que é muito difícil a gente avançar sem uma determinada tecnologia avançar também. Então, é, essa ideia do do acesso a universos paralelos e do tempo andar para trás a gente tem que entender primeiro que a, a, a noção do tempo porque o tempo ele é só uma representação ilusória é, é uma abstração a gente calcular a distância a gente na verdade o tempo e distância eles estão são intrínsecos eles são é, praticamente a mesma coisa é, a gente, quando a gente olha para o universo, a gente, a gente olha o tempo como distância. Então, entendendo isso é, e entendendo toda a mecânica da gravidade que move tudo que tem massa e, e une tudo que tem massa, entendendo essa, essa questão da gravidade, que não existe gravidade zero, não existe gravidade zero no universo, não existe. Então, é, meio que está tudo interligado, a gente só que a gente sente a gravidade como uma força fraca, mas ela é uma força que cola, por exemplo, a Terra, o Sol, a Lua, a Terra, os as constelações de asteroides, é? ah. então, é, para explicar a questão do tempo, a gente tem que entender que, quando você há um buraco negro, uma quantidade de massa muito concentrada, uma estrela de nêutrons, é, um, um sistema binário, ali, na, naquela região onde há uma gravidade muito intensa que consegue comprimir a matéria a tão ponto a um ponto que nem a luz consiga sair e chegue numa singularidade, aquilo ali, naquele momento, o tempo não existe. Então, é, o que essa notícia que dizem da NASA, do acesso ao universo paralelo, que eu li a notícia original, não diz nada sobre NASA, mas cientistas que estudam é, o, o, o cosmo mesmo, então... A questão é que eles verificaram neutrinos saindo da Terra. Saindo da terra. E isso é uma condição para que acontece somente no Sol ou em buracos negros. Só que existe um estudo que diz que existe um micro buraco negro do tamanho de arroz no interior da nossa Terra. E aquilo ali pode ser um emissor de neutrino. Porque ali há uma interação gravitacional muito forte, que consegue comprimir a matéria até o ponto que ela possa atingir uma singularidade. Eu só posso dizer de possibilidades, porque as certezas, elas são muito cegas. E, e essa análise do, do tempo andar para trás, nada mais é do que o acesso da da matéria virando antimatéria ou ao contrário, da da antimatéria virando matéria. Por exemplo, quando um elétron passa por um campo um campo magnético muito intenso, ele ele vira um pósitron, que é um antielétron, que é a antimatéria do elétron. Então, é, a gente tá entendendo esse mecanismo de campos e forças magnéticas e gravitacionais, a gente acaba entendendo um pouco e entendendo que não entende nada daquilo que você parece que entende um pouco. É isso galera, valeu!